Sempre gostei muito de ajudar, tipo de das pessoas necessitadas, poder ajudar sabe, quem precisa e tal. Sempre gostei disso. É o curso de terapia ocupacional da FSG, ele é um curso de graduação da área da saúde, né? O aluno se forma em quatro anos. Todos os professores terapeutas ocupacionais são mestres, porque tu vai, tu acaba se identificando com o professor, né? Então é bem muito bacana assim, ó, o que eles passam para nós. Tem professores que vão mais saída de campo, que é muito legal, muito bacana, tu tem uma vivência melhor, né? A preocupação da FSG não só com o quadro de professores, mas também de estar trazendo, por exemplo, a possibilidade de ter um apartamento adaptado onde o aluno possa fazer o treinamento do atendimento do paciente, né? Então, isso que é importante, eu acho que também essa vivência com os professores, o que eles passam para nós, a experiência que eles trazem em aula para nós, né? Olha, uh, em termos de mercado, para tu teres uma ideia, o estado do Rio Grande do Sul tem 496 municípios. Hoje, nós não temos no estado dois terapeutas ocupacionais, de dois a três terapeutas ocupacionais, para atender a demanda desse estado. Eu sinto que o curso da, de terapia ocupacional da FSG está bem completo, eles estão investindo bastante, uh, tanto em professores quanto nas matérias disciplinas, eles se preocupam com o conhecimento do aluno, né? Eu acho que eles estão fazendo o papel deles mesmo para a nossa formação. E tem toda a obrigatoriedade do terapeuta ocupacional em várias áreas. Pode pensar na questão da inclusão nas escolas, na inclusão do trabalhador com deficiência na empresa, nos hospitais, nas UTIs, nas APAES. Então, tem um mercado gigantesco. Claro que o profissional, como qualquer outro, tem a necessidade de estar sempre se preparando, se aprimorando, se especializando. Né? Mas se a gente pensar em necessidade do mercado, é quase que um bom aluno sai para o mercado de trabalho e já se coloca profissional. E ó, tenho certeza do que, do que eu estou fazendo é o um certo para mim. Eu não, não me arrependo da escolha que eu fiz. Estou assim, amando de paixão mesmo, não me arrependo. E o mais importante é que a única possibilidade de cursar o curso de terapia ocupacional na Serra Gaúcha é na FSG.